Passei no Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da quinta região, em primeiro lugar. Olha só. Ba... Saiu quando, Vinícius? O resultado saiu. Acho que foi uns três dias. Acho que foi no na... dia primeiro, saiu no dia primeiro de fevereiro. Quando, tu... quando tu fez a prova? Tu imaginou esse resultado? Jamais, jamais, jamais.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 Eu fiquei na última e eu fiquei super feliz. Porque já, pra mim já tinha sido uma super conquista. E aí, depois que eu ia, eu falei... Ah, eu nem acredito que isso tá acontecendo. Caraca, caraca. No lugar do Espírito Santo, o primeiro lugar também foi aluno nosso. Depois eu vou fazer a entrevista com, com ele. Giovana, é... me fala um pouco dos seus resultados até agora nas provas, nos concursos. Quantos concursos já fez? Pois é, é...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 a maior conquista, assim, até agora. Foi, foi uma, uma carreira curta, né? porque Você vai continuar fazendo concurso? Pretendo, porque... Não, assim, é... cara, não, continua fazendo concurso, beleza. É uma carreira que ainda não acabou, né? Porque, inclusive, ontem... Não, hoje. Domingo, hoje é a segunda. Ontem eu... Teve a Prefeitura de Saquarema e eu fiz também... É, porque eu tô aqui, tô no Rio, aí eu... Ah. Não tô no Ceará. Você Ceano. é do Brasil, então, né? É, eu sou de todos os cantos. <risos> e aí fiz também, porque justamente não tô na intenção de, de parar agora, sabe? Porque eu venho num bom ritmo, já estudando. E aí... aí é... Uma FGV pra um IBAN. O que houve? <risos>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 Thank you.